Entendido essa estrutura, como é que a gente estuda, quando a gente está falando ali como um arquiteto, né? Como que você pode começar a estudar padrões daqui para frente, de hoje em diante? Então vamos lá, é importante você se lembrar que aqui você vai ser mais generalista e não especialista, beleza? Você vai ter um foco maior em conhecer vários, né? E a sua estrutura, olhar de cima os padrões e não profundamente, não no detalhe, beleza? Então é uma visão mais alto nível, mais águia. Beleza? está sobrevoando, passando por cima, vendo, né? E tomando decisões. Aqui o nosso objetivo é tomar a decisão, é direcionar. Vale a pena ou não vale a pena utilizar e qual padrão? Beleza? Então aqui conhecer muitos padrões é, com, uma, com esse mindset, né? É o que vai fazer a diferença para você como ARC, tá? Você vai precisar pensar aqui no seguinte. Olha lá. É, entender sempre tá sempre que você começar a estudar um padrão uma prática primeira coisa que você precisa é, entender motivação tá é, isso aqui tem um link direto com como o padrão é estruturado que a gente acabou de falar então anota isso tá monta no seu mapinha mental lá de estudos ou no seu anota no seu caderninho enfim a forma que você preferir aí estudar né a primeira coisa Comecei a ler um padrão, beleza? Você vai anotar o nome do padrão, vai, aí você já parte para a motivação. Para que, que esse padrão serve? Tá? Qual que é o objetivo desse padrão? Beleza? Bom, na sequência você vai entender os prós e os contras deste padrão. Né? Quais são as vantagens, os, os grandes pontos positivos que ele tem e quais são os grandes pontos negativos que ele tem. Sempre vão ter, tá? Pontos negativos. Não existe nenhum padrão que não tenha um ponto negativo. É, na verdade, sempre vão ter vários. Você vai listar aqui os principais, beleza? Os principais positivos e os principais negativos, ok? Bom, na sequência, é legal você listar cases de sucesso, tá? Onde esse padrão foi implementado com sucesso. Muitas vezes o próprio autor vai trazer experiências dele. Tá, isso vai ajudar você também a entender se faz sentido para você, no seu caso, ou não. Mas é legal você olhar, né, tem padrões, por exemplo, do Goff, que são muito antigos. Então você tem que tentar trazer ali para a sua realidade, buscar, tem muitos materiais na internet atualmente, inclusive nosso, né, é, falando aí de cases mais atuais, mais recentes. Então entender aí os cases que fizeram diferença no mercado é fundamental. Tá? E aí, eu trouxe aqui como um bônus também né? uh, a questão aqui de cases de insucesso. Tá? Cases de insucesso são importantes também. Aonde deu errado? Mais do que isso? Por quê? Por quê que deu errado? Qual foi o motivo da falha? Né? Então, assim, bem importante tá? a gente avaliar é, dessa forma, estudar dessa forma. Essa aqui é a estrutura de estudos, tá? Quatro pontinhos aí, motivação, prós e contras, cases de sucesso, cases de insucesso. Cases de insucesso talvez você apanhe um pouquinho mais para achar, você vai precisar procurar com um pouquinho mais de cuidado, né, no, no mercado, né, fazer buscas né, realmente aí na internet, com um pouquinho mais de, de critério, tá, mas você acha, sempre existem, tá. Bom, talvez não pelo autor, né, mas pela internet aí.